Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo top que eu gostei demais Tô analisando o projeto e curti muito a ideia E ele vai te pagar pra jogar, olha que top Sim, é o próximo que pode explodir E se você entrar na whitelist você pode se dar bem Então fica ligado que eu vou te contar tudo como você vai entrar na whitelist agora Do Worker Town, isso mesmo Worker Town é o game que você vai ficar ligado a partir de agora, manos Todos os detalhes aqui pra você eu vou contar tudo o que eu passar pra vocês de informação, os links estarão aqui na descrição, tá bom? Então, você já vem aí que os bonecos são pixelados, aquele estilo de jogo. Estilo um Bomb Crypto? Isso mesmo, vou falar por quê. Porque se todo mundo fica aí, putz, perdi o time do Bomb Crypto, agora não dá mais e tal, calma! Esse jogo promete, rapaziada, pelo menos é o que eu tô entendendo. É claro, isso não é uma dica de investimento, não é uma dica pra você entrar. Eu tô falando o que eu tô achando a respeito do projeto. Então acompanhe, que você pode gostar também. Se você gostar, já participe para entrar no whitelist e participe em tudo. Inclusive, fica ligado, porque aqui, até o final do vídeo, eu vou dar informação como você vai entrar no whitelist. Vai ter sorteio de muitas coisas para vocês. Então, fica ligado, calma aí, que eu vou informar para vocês sobre tudo, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui em tudo que tem no site deles. O site aqui é muito bacana. É, eles têm um apoio muito legal para a comunidade brasileira. Isso é muito bom. Eles já entenderam o quão forte é. E isso é top demais. Então vocês vêm aqui os workers E aí você vai descendo, ó É... BSC, né? É... Da Binance Smart Chain Então é mais tranquilo pra gente A gente já conhece, já sabe como funciona É... Tem white paper aqui pra gente ler também Eu vou mostrar pra vocês também Sobre pré-venda, white list, tudo certinho, tá bom? Aqui os parceiros deles Já normal, que a gente já tem de ideia aí do que é interessante pra gente comunidade, redes sociais, eles têm uma um, tudo em português tem a parte em português também, Telegram em português, tem o Discord a parte em português também, o Twitter é muito forte estão comemorando ali muito acesso também isso é muito legal, então fiquem de olho todos os links também aqui na descrição é, eles também mes colocam aqui como funciona ali o trabalho deles, olha que legal a movimentação ali dos, dos trabalhadores, e é trabalhador realmente, né então é bacana e eles põem ali o passo a passo do, dos trabalhadores como funciona E aí todo o trabalho até o início do trabalho Trabalhando ali o final do trabalho, a exaustão, como você recupera eles E o fim do, da recuperação deles para poder voltar a botar para trabalhar novamente E ganhar um salário por isso, um valor por isso é, Tem as classes, aqui eles falam sobre o Worker Class é, As classes, as raridades, você vai vendo aqui os bonecos muito legais muito bacanas, o rei e a rainha ali também, a Raridade 6 Vou te mostrar porque esses daqui são bem exclusivos, tá? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês também Tem muita coisa legal Além, é claro, de... da parceria com criadores de conteúdo Então, se você é parceiro, se você é criador de conteúdo Você pode virar parceiro do Worker Town E conseguir aí é, ajudar até a sua comunidade Então fica de olho e segue aí as redes sociais também Pra você poder entrar em contato e falar com eles a respeito também, tá? Eu vou passar tudo pra vocês e na descrição como eu falei, tem tudo também, tá? É muito legal porque eles trabalharam muito bem os pontos do Bomb Crypto, que foi um sucesso e tá sendo um sucesso por enquanto. E estão tentando fazer algo a mais, algo diferenciado. E vocês vão ver no projeto como tá da hora, tá? Eu nem vou passar muito no roadmap deles, porque lá na frente eu vou falar. É, na hora que eu estiver falando lendo o white paper. É, eles fizeram um white paper em português também. Tem site em todas as redes sociais. O marketing do lançamento, parceria com criadores. Tem airdrops, então tá muito legal. Pré-venda. A pré-venda é para nós podermos comprar. E tem ali os baús, né? Pra garantir, de repente, um lendário que é exclusivo que eu vou mostrar pra vocês. E também vai ter sorteio pra vocês. Do de alguns baús, hein? Fica ligado até o final desse vídeo, hein? Bom, a primeira fase é agora, né? Até o, no final desse ano. Em dezembro 1 um fecha essa parte. E aí começa a fase 2, em diante, até a fase 5. Onde será no ano que vem, tá? Começando ali na fase 2, no primeiro quarto do ano que vem, e o lançamento do jogo ali, né? Efetivamente no primeiro quarto, ali pelo meio do primeiro quarto de 2022, tá bom? Então, todos os detalhes aqui também, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês todo o sistema de trabalho deles, de casas, de, de camas, né? Que eles chamam, e também como funciona. E você vai achar muito legal também, como eu achei também, tá galera? Espero que vocês curtam também, porque eu tô trazendo por isso Só trago o que eu acho muito legal, tá? Bom, tem aqui a parte de pré-venda, a parte de white paper Vamos então começar dando uma olhada na parte de pré-venda Pré-venda aqui, eu vou até mudar pro outro lado aqui Pra vocês poderem acompanhar com mais detalhes, tá? Essa é a parte da pré-venda A pré-venda vai funcionar como? Com um whitelist então, você vai ter que entrar na whitelist para poder ter acesso a essas vendas antecipadas, tá? Depois que passar essa antecipação de vendas, aí é aberto pra galera... É, pro, pro restante da galera que queira comprar também, tá bom? Primeira coisa, temos 50 baús ali, que são os baús lendários. Eles garantem é, o, o lendário. Então, isso é muito legal. Eles garantem um personagem lendário para você, um worker lendário. É, são, é, você vai conseguir ganhar um... Dentre os quatro únicos é, lendários disponíveis, né? A rainha, o rei, a princesa e o príncipe. Aí tem a porcentual de chance de pegar algum deles, tá bom? Então a maior percentual de chance é do príncipe. E aí vai até a rainha, que é 7.5, tá? É, ele vai custar cerca de 250 dólares. É 250 dólares, não colocou BNB, porque depende do momento, né? 250 dólares para garantir um lendário na sua conta, tá bom? Não tem ainda a data, né? Mas... Deve estar tá agora, deve ser provavelmente em dezembro agora. Não, não posso passar com, com é, certa. Com, com assertividade essa data ainda. Mas tá aqui, ó. E você pode comprar apenas uma por carteira. Então tem 50 carteiras, 50 pessoas vão comprar estes baús, tá bom? Esse é o primeiro baú, 250 dólares. E aí tem uma outra oportunidade que é muito legal. São 2 mil. 2 mil baús que você garante ali. É, um personagem acima do comum Então você não vai ganhar um comum Comprou na, na pré-venda, você vai ter de incomum até o lendário Então um incomum ali, 45% Aí vai do raro 35% até chegar no lendário em 1% de chance, tá? Ele vai custar 50 dólares, tá aqui embaixo, ó 50 dólares então... Ah, deixa eu descer... Ah, não vai aparecer aqui? Deixa eu ver se aparece... 50... Ah, é, não aparece, mas 50 dólares custa... Esse esse baú que garante para você é, que não vem comum, vem de incomum até lendário, 50 dólares cada um, tá bom? Então isso é muito bacana aqui para vocês poderem comprar também, tá? Essa é a pré-venda. Ah, Bruno, mas como que eu participo da pré-venda? Como é que eu vou entrar na whitelist? Os links estão aqui na descrição e esse link que eu tô deixando para você, ó. Whitelist, anúncio, anúncio da whitelist, 200 carteiras vão entrar uma hora antes de todo mundo para comprar e com 30% de desconto no valor. Então, imagina que top! Tá ali ó. Então, você vai ter ali ó, pré-venda para você poder comprar. Não perca a chance. O link tá aqui embaixo na descrição. Já clica aí, já faz a sua inscrição, já deixa lá tudo certinho. Faltam 20, ah, não. Faltam 10 dias para poder acabar a whitelist, essa, essa primeira chance, né? E aí, você vai poder comprar aquele que era de 50. É, dólares que eu falei pra vocês, você vai comprar por 35 dólares Antecipado, entrando no whitelist, você paga 35 dólares e você pode comprar 200 unidades Ó, oh, até 200 unidades, interessante hein Eles vão ter somente 200 carteiras, vão, ser, é, vão entrar nessa whitelist E aqui tá até o link pra você poder conferir se você foi um dos sorteados na, depois dos 10 dias Então, até o dia 10 mais ou menos, se não me engano é até o dia 10 então tá aqui ó, eu fiz tudo já, já fiz minha inscrição Tô concorrendo também Faça também, o link tá aqui embaixo na descrição Pra você entrar na White list. Ah Bruno, mas se eu entrar na White list, eu vou conseguir jogar? Vai! Mas na White você consegue comprar esses baús Antes de todo mundo, uma hora antes E claro, você ainda tem desconto aí de 35% Acho que é Sai de 50 por 35 dólares Pra comprar aqueles baús que garantem que não vem comum O que já é muito bom, a gente viu por experiência no Bomb Crypto, por exemplo, né, que o comum acaba, né, atrasando um pouquinho o lado, mas você vai ter a chance de garantir um, um worker já com uma uma raridade muito melhor, muito mais da hora, tá? Então tá aqui, whitelist aqui embaixo na descrição, tá? Primeiro link importante para vocês. Bom, vamos dar uma olhada agora é, na rede social deles. Daqui a pouco eu volto para falar do white paper. tá aqui. Rede social deles está aqui embaixo, ó, tá aqui na descrição. O é, Worker Town, deixa eu voltar pra lá Pro outro canto, pra poder mostrar melhor Tá aqui pra vocês uh, O link tá aqui embaixo na descrição Do Twitter deles, pra vocês acompanharem Já tem ali ó uma galera, tá, tá rolando Sorteios também, você pode Participar lá também, tá Além desse sorteio que eles estão fazendo no Twitter Que eles estão dando mais informações e tal Eles também estão passando Um outro sorteio que eu tenho que falar pra vocês também, que é esse sorteio aqui, ó, onde eles estão dando 10 legend chests, que é aquele lá que a gente falou, você vai ganhar ali um, um baú pra você poder, contém, ó, contém um, um worker, né, é, com mais chances de ter raridade alta, né, então, é aquele mesmo que a gente vai comprar também na pré-venda, tá? Então, é, tá top, tá legal demais, e vocês podem participar, eu já tô participando, ó, já mandei minhas entradas aqui, ó, já tá aqui participando Já me cadastrei tudo certinho, tá aqui, tô participando O link pra esse sorteio também está aqui na descrição Então, o whitelist e o sorteio tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Pra poder participar Outra informação que eu quero passar pra vocês também é sobre o white paper, tá? Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o jogo Até pra não ficar gigantesco esse vídeo, tá bom? Vamos lá Eles ensinam até a configurar a metamask, colocar e tal ah, mas vamos direto ali para o funcionamento do jogo Vamos dar uma olhada no funcionamento do jogo Acho que eu vou para o outro lado para ficar melhor Deixa eu pôr aqui para o outro lado para a gente poder ver melhor Recompensas é, eles, ele, Você colocando os workers para trabalhar Eles vão te pagar um salário, eles vão te dar um salário, tá? Eles vão te recompensar em coins, tá bom? Você vai ver ali, ó As coins são usadas no jogo para contratar trabalhadores, comprar casa, comprar... É, cama, comida, poção de vida E para troca de, de coins para WRKT Que é a moeda deles Na Binance, na, na Binance não Na BSC, tá bom? Na Smart Chain, então é o, o WRKT Tá? E vocês compram o WRKT, transforma em coins para poder Comprar dentro do jogo, tá bom? E vice-versa para sacar também, tá? Então tá aqui ó, A gente tem aqui as realidades Os bonecos e quanto eles Dão de retorno em quantas horas? Então, por exemplo, o Viger, Villager Nível 1, raridade ali, ele dá 12 em 12 horas. Ele dá 48 coins, tá bom? E aí a gente vai ali todos eles até a, a rainha, a, o rei, a princesa, o príncipe. Então, tá ali, ó. O, a rainha, ela dá ali, ela é raridade 6, né? Ela dá 672 coins em 24 horas, tá bom? A princesa, ó. 1.104 coins em 48 horas, tá? Então, aqui tem todos os detalhes, quanto eles dão é, por hora, por na quantidade de horas, então dá pra você trabalhar ali e ver quanto eles fazem ali por hora, então ali ó, é 96 dividido por 24 horas, então ele dá 4 por hora, entendeu? E aí você pode ir lá embaixo na princesa, é, na rainha, por exemplo, né? Na rainha tá ali, ó, 672 dividido por 24 horas, ele dá 28 coins por hora, olha a diferença, tá? E aquela pré-venda que eu falei, né? A pré-venda que tá aqui, ó, ela garante um... um. lendário. E tá aqui, ó. Garante entre um rei, uma rainha, um rei ou uma rainha, uma princesa ou um príncipe, tá? Então esses quatro vão vir aqui desse baú das 50 chances ali. Então, eles estão aqui, ó. São os que mais tem aí um retorno top, tá? Então é isso. Essas são as recompensas. O token, agora vamos falar do token. O token é o WRKT que é um acrônimo para Worker Town, né? normal, a gente já imaginava. É, você pode ganhar ela trocando os coins por o WRKT ou comprando pela Pancake Swap. Contrato ainda não foi anunciado, vai anunciar em breve, isso é bom. É, fornecimento aí do token vai ser dessa forma, vai ter 100 milhões de tokens distribuídos ali, fornecimento total, e aí 41% vai pro Play to Earn, um bom número também, muito bacana. É, liquidez ali, 12% vai para liquidez. E todo o detalhe que você tem aqui, tá bom? Ah, nas Coins, o que são as Coins? É a moeda interna. Ela vai ser usada no jogo para todo, todos os tipos de transação que você tem lá dentro. Contratar trabalhadores, comprar casa, cama e mais. Essas moedas serão usadas para trocá-las por WRKT, que é a que tem valor no mercado, tá? Então, esse, isso daí também a gente não sabe quanto... Ainda não colocaram aqui, ó. Quantas Coins vão valer quantos WRKT, Tá? Então isso a gente vai ver depois também, tá bom? Ó, o depósito da WRKT para receber coins irá requerer uma quantidade mínima de tantos WRKT. Então a gente não sabe ainda qual é o mínimo também, tá bom? Todos os detalhes aqui, o ecossistema, como você vai funcionar, desde de, de incluir a moeda dentro do jogo para comprar, mandar trabalhar e tal, chegar a exaustão e até vir aqui é, descansar também, todo detalhe, tá bom? Forma de descanso ali, eles usam camas, então tem ali as beds... Luxury Bad, Royal Legend Bad, então todos aí tem seus detalhes, seus preços também Tem os itens também, tem comida, você compra comida, compra poção de saúde Tem boosters também para você poder dar uma acelerada, melhorada no seu trabalho também Então muitos detalhes, e ó, fica de olho que eu vou falar mais uma novidade daqui a pouco, hein Tem sorteio para vocês, tá bom? É isso mesmo, vai ter sorteio para vocês Tô até pegando aqui para poder já confirmar, porque olha, tem muita coisa legal para vocês aí também, tá bom? Então é isso, rapaziada, ó Vamos falar mais agora É... peraí, peraí, deixa eu ver Ah, tá, beleza tu, Os boosters estão aqui, já peguei A pré-venda em dezembro de 2021 A pré-venda vai ser em dezembro de 2021 Vamos botar aqui a informação, ó Então agora, em dezembro de 2021 Daqui a mês que vem, amanhã, amanhã já é dezembro Terá início em dezembro, mas não temos a data ainda Apenas 50 Legendary Royal Chests E 2.000 Settler Chests serão vendidas, então... 2.050 baús serão vendidos Nessa, nessa pré-venda, tá bom? Então, se entrar na whitelist A chance é gigante de poder comprar e conseguir Então tá aí, ó Pra você poder ver, você tem que acompanhar o site, tal, tá, de boa E aí ele fala o que tem na pré-venda, né? Que é aquilo que eu falei agora há pouco Todos os detalhes ali, o que vem A chance, né? Quanto eles dão de salário E as horas e tal, tudo direitinho É... E aí a gente tem aqui, é, mais ou menos Ali, eles colocaram até mais ou menos aqui O valor que daria de BNB, mas é Guardem como 50 dólares, se você tiver na whitelist 35 dólares, tá bom? Probabilidade aí de conseguir os, os workers dentro desse baú, que é o baú da pré-venda. Que não tem, ó, não tem como tirar comum, tá bom? E a gente vai pro alfa fechado, o alfa fechado aí do jogo. Pra você testar, pra você poder fazer os testes tudo direitinho. É... E eles vão deixar aberto pra galera testar, né? E ó, eles falam ali, as conquistas. Durante o close de alfa nós teremos um rank... Onde veremos jogadores que geraram mais coins Os jogadores do top 10 e aqueles que completarem essas conquistas Irão receber uma recompensa para futuras versões do jogo Então, no teste, quem for bem no teste Quem conseguir testar aí no hard mesmo e for bem Pode ganhar vantagem, não falaram quais Se vai ser coins, se vai ser alguma, algum NFT para você Mas vai ter vantagem aqui, a gente já imaginou isso aí E aqui, a pré-venda na, na whitelist ali, ó, que a gente falou 200 ganhadores irão receber a oportunidade de conseguir os seguintes benefícios Uma hora antes Entrada exclusiva antecipada na venda pública E 30% de desconto nas primeiras 200 unidades do Settlers Chest de 50 por 35 Então dos 2 mil que eles vão vender 200 vão ser no valor de 35 dólares Os outros, os outros 1.800 vão ser 50, tá bom? Então é isso Cada ganhador pode comprar no máximo dois baús por carteira Ah, então tá aqui ó. Apenas os Settler Chest serão vendidos com desconto é, então tá, tá aqui ó Então cada um pode comprar dois baús por carteira é, Eu imagino que dois Settler ou dois é, Ou um lendário e um Settler Na verdade, porque lá em cima é só um Cada pessoa pelo que eu entendi Então tá tudo certo, é isso aí Cidades, agora a gente vai mais pro jogo ó. Uma vez que criamos a conta, vamos receber uma casa grátis Aprimorável na cidade Essa casa tem um espaço pra uma cama Pra enviar nosso trabalhador pra descansar de acordo com as coins Que coletamos Então aqui tem todos os detalhes, a gente vai ter ali o ciclo dos trabalhadores, como eles funcionam ali, né? O salário, gênero, né? Porque vai ter bride, vai ter bride. Então, na hora de bridar, os gêneros tem que ser diferente ali, mas feminino e masculino, para poder bridar. Então, você vai ter nessa ideia aí, nessa, nesse formato. É, são seis tipos de raridades diferentes. E aí, a gente tem as raridades aqui, ó, comum até o lendário, né? Tá bom? Então, essa é a ideia. Geração ali, ó, atualmente tá a geração zero. Essa geração começou... Eles não colocaram a data ainda porque não vai ser, ainda vai ser né, divulgado né? A reprodução que a gente falou ó, Eles podem ser capazes de se reproduzir Eles podem se reproduzir com uma quantidade de coins a Depender da geração Isso é interessante, o nosso vai ser geração zero. Né? A gente vai pegar a geração zero já Então isso é bacana E pode ser feita entre personagens masculinos e femininos Glamy Play, aqui é a taverna Eu vou mostrar na prática isso aqui, hein galera Vou mostrar na prática, então nem vou dar tanto detalhe aqui porque é aqui que você vai comprar o seu, o seu personagem e também botar ele pra trabalhar, todos os detalhes, ah, dá pra ver a, a taverna também, tudo direitinho. Então você vai tendo aqui todos os detalhes, as camas que a gente falou que é o descanso, ó, onde eles vão descansar e as camas também tem raridade. Vamos dar uma olhada ali, ó, a raridade no, dos bonecos dos personagens estão todos aqui também, ó, todos os personagens estão aqui, as raridades, a, a, o gênero deles, todos os detalhes estão aqui pra você Inclusive ali o salário e também as horas que você vai ter pra trabalhar com esses personagens, tá bom? Vamos pras casas agora Nas casas, ó, quando você entra no jogo você ganha uma, uma gratuita, né? Que é a casa gratuita, ela vem como tier 1 um, Ali, ó, com espaço pra dois trabalhadores Na, Aí você pode melhorar ela, ainda não tem o custo aqui Pra ela ficar com três trabalhadores e melhorar de novo pra ficar com quatro trabalhadores no tier 3 Também tem as casas que provavelmente a gente vai poder comprar e aí tem a casa comum, casa em comum, a rara e a única. A comum, ó, pra você ver, a de graça, ela chega no máximo a 4 trabalhadores. A comum, comprando a comum, ela tem aí espaço pra 10 trabalhadores e a probabilidade de, de ganhar ela é 52%. Se você der sorte ali, casa única ali, ó, 3% de chance, 25 trabalhadores, tá bom? Então tá aqui os detalhes dela. As camas também tem é, as raridades, lendária, a luchery e a regular, tá bom? E aí muda também a quantidade de horas para poder dar aquela segurada também e melhorar e descansar os workers, tá? Tem também ali o shopping, onde você vai poder comprar. Uh, por enquanto tá aqui os preços, mas eu não levaria tanto em conta ainda. para você poder comprar a cama regular, comprar a cama luxury, comprar a lendária também. Preço da comida tá aqui também para você poder dar para eles. E a poção de saúde pra poder... Dá pra eles também, tá? Ó, ele fala por quê? A posição de saúde serve pra que nosso trabalhador não perca eficiência enquanto trabalha, tá? Se a saúde de nosso trabalhador chegar a zero, isso irá gerar 50% menos de Coins. Ninguém quer, né? Perder os Coins. E aqui eles dão também detalhes pra você poder é, entrar com uma parceria com eles como criador de conteúdo, tá? Todos os detalhes aqui. Eu falei pra vocês, é, e esses links estão todos aqui embaixo na descrição, tá? Tá tudo aqui embaixo na descrição também. Outro detalhe que eu falei pra vocês é que eu ia mostrar na prática aí pra vocês O link também tá aqui embaixo na descrição Vocês já podem testar aí a ideia do jogo O link tá aqui pra vocês testarem Eu gerei até já um um personagem comum Já botei ele pra trabalhar, ele finaliza em 3 dias, que é o prazo do trabalho dele é, Pra poder fazer um, vamos fazer um agora então, Tá ali ó, 4.645 coins Vem 5.000 quando você entra nessa, nesse tester, né? Nesse site... Do jogo Tester Vamos gerar um aqui, ó, 350 Geramos um aqui, vamos ver o que a gente pega ali Opa, peguei um incomum, ó. olha a sorte Peguei o um Abshare Incomum, ó, gênero, gênero zero ali, ó Zero, então é de boas Aqui a gente vê a saúde dele 144 coins em 24 horas E aí pra poder botar pra trabalhar, você clica nele aqui, ó e aí mostra os detalhes dele Você pode mandar pra, pra trabalhar Pode botar no marketing E pode fechar Pra trabalhar, menos 5 coins Então tá ali, ó Já botei pra trabalhar Finaliza ali em um dia Em um dia, tá? Porque ele é 24 horas, ó Working time Esse aqui, ó Ele é 72 horas Então, é, essa é a diferença, tá? Do comum pro incomum Que foi o que eu tirei E pode tirar, ó A gente pode tirar mais também Pra ver aí, ó Mais um incomum, ó Mais um incomum Agora pegamos o, o Harris. 48 coins em 8 horas, esse é bom, hein? Esse é bom, é mais rápido ali, ó Ele dá mais rápido É, bacana, bacana também, hein? Tá aqui, ó, então botei aí, peguei dois incomuns Olha a sorte aí, ó, do meu lado Também temos ali as... A town, que é ali, a gente clica aqui, ó E vai pra lá, pra... para nossa casa grátis E aí, ó, tem a, a, a, slots vazios Ali, não sei se é pra comprar mais casas E aí a gente vai entender depois, ó É, build your house for... Dois, é... Pra comprar uma casa nova por 2.500 E a gente pode ter a... vamos tentar Vamos tentar ver a chance de... Qual é a chance aí? O que a gente daria? O que a gente pegaria se a gente comprasse? Vamos lá 2.500 Peguei uma com 10 Uma comum, uma comum Então aqui eu posso colocar 10 camas, ó Tá aqui, ó, 10 camas Então eu vou comprar uma cama regular Uma cama luxury Deixa eu ver se vai, não foi ainda? Não foi Deixa eu ver e uma cama, ah, não pode, ah, tá Ah, já comprou? Já comprou Então acho que eu já comprei, aí. É, já tem, já tem ali, eu já tá, comprei ali Tentar comprar agora uma dessa aqui com uma lendária Pronto, ó, essa casa eu tenho 10 Slots ali pra, pra trabalhadores, tem 10 camas Então eles podem ficar aqui tranquilamente, tá Muito top, né, muito legal Esse é o town, a taverna é onde você Vê os personagens Town é onde, é a cidade, né, é onde você tem A sua casa, então aqui eu posso colocar mais Mais coisa também, eu posso comprar mais uma aqui, tá então é isso Também tem ali o leaderboard para você ver quem tá com mais co coins Então a galera tá aqui, ó Tá participando aqui E aí você vai ter aí a premiação Lembra que eles falaram? Então os melhores vão ter a premiação ali De poder é, ganhar uma vantagem também Marketplace Depois vai ter o Marketplace aqui pra vocês Então a gente pode ter ali, ó Townhouse and Motimore. Aqui é onde vai comprar tudo E você pode conseguir comprar as coisas, né? Então tá aí, ó E aqui a pré-venda que é o que a gente falou Onde a gente tava lá Naquele site, tá? Ali, ó. Tá com duas. Com 5 mil. É, tô com 565 coins agora. WTN, na, na verdade, é worker, né? É WRKT, se não me engano, a moeda, né? Tá aqui tá diferente também. Então é isso, ó. Vamos até fazer mais um aqui. Será que dá? Dá. Bora matar mais um aqui, ó. Tá aí, ó. Mais um comum. Dei azar, ganhei <risos> mais um comum ali. Top demais. Tô com 4 aqui, tô com quatro. Agora a gente tem que ir lá no tom, na cidade, e comprar mais uma cama lá, hein, mano. Vou comprar mais uma cama comum aqui de boas. Pra ele dormir e aí GG, ó, tá ali, ó, quatro camas. Então é isso, esse é o jogo, rapaziada. E aí, conforme ele vai trabalhando, ele vai te dando coin e você vai podendo juntar e trocar por, por moedas pra poder vender aí no Marte. Vou ter vender no Marte não vender na BSC e poder fazer a sua grana. Agora, o que vocês esperavam bastante, muita gente perguntando, mas cadê o sorteio? Cadê o sorteio? A Worker Town me deu aí pra sortear pra vocês três boosters pra você poder dar um upgrade. No trabalho dos seus trabalhadores Então, três carteiras, três pessoas vão ser sorteadas para poder ganhar esses boosters Quando lançar o game você já vai ter aí esses boosters para dar um, um up na sua geração de coins aí poder ganhar mais, tá? Então é o seguinte Ah, Bruno, como é que você vai fazer o sorteio? Eu vou fazer o sorteio lá no meu... In, no, meu oh, no meu... Na minha Twitch Nas lives Então fica ligado Quer ganhar? O link tá aqui embaixo da minha live também na Twitch. Você vai lá, segue meu canal da Twitch e fica ligado que eu tô fazendo lives lá sempre de jogos NFT, jogos da blockchain, pra vocês aí também conhecerem todos os jogos que eu tô jogando, tá bom? Então, três boosters aí que a Worker tal deu pra gente poder enviar para os nossos seguidores, nossos inscritos, tá bom? Então não vacila, três que eu vou sortear lá nas minhas lives. Então vai lá agora. Vai lá agora, o link tá aqui na descrição, assim como todos os links O link da whitelist que é muito importante, o link do sorteio também Dos baús que é muito importante para você também Então fica ligado, aqui embaixo tá tudo na descrição, tá? Então é isso, manos, espero que vocês gostem demais Lembrando, não é uma dica de investimento Mas é algo que eu tô passando porque eu gostei E eu vou entrar, então eu trago pra vocês compartilhando, tá bom? Então é isso, manos, espero que vocês curtiram, curtam esse vídeo se você curtiu, deixa o seu likezão, comenta aqui embaixo se você vai jogar o Worker Town, se você vai entrar comigo e se você gostou da dica pra vocês de jogo muito top, tá bom? Então é isso, rapaziada, nos vemos no próximo vídeo, tamo junto, um abraço, falou e fui!